Ok, estamos prontos. Vamos entrar em direto em 30 segundos. Estão prontos? Eu estou. Ora. Já agora, depois podem ir espreitando o live, se quiserem, porque isto está com produção, não é como vocês estão a ver. Eu vou-vos mandar o link. Se quiserem partilhar. Agora Ivo... Bem, o Federico está no mobile, não pode estar a ver, mas o Ivo, se quiser espreitar, desligar o som... Vamos em 3 segundos. We are live. Ora, vamos ver se já estamos live. Penso que já estamos live. Está um Estás no Web Summit, Vasco? Já estamos live, ok. É curioso que eu estou a navegar no Web Summit. <risos> estou aqui a navegar. Bem, então sejam bem-vindos uh, a este live. Estamos aqui a fazer uma transmissão uh, em direto. Uh, estou com... vou começar por apresentar aqui os convidados. Estamos a fazer pela primeira vez com um sistema profissional de transmissão com várias pessoas. Uh, estou com o Frederico Carvalho bem? E também com... Aliás, tivemos muitos, não é? Uh, várias pessoas eram para estar até neste Live, mas entretanto só foi possível estarmos aqui nós três. Uh, mas é o suficiente para trocarmos aqui algumas ideias. Entretanto, quem estiver aqui a ver este Live, o objetivo é destacarmos o mais interessante uh, de que se passou uh, no Web Summit retirando o jantar no Patião, que é um assunto à parte, não relacionado com, com este tema, mas vamos nos focar aqui com conferências, ou seja, quem assistiu às conferências, quais é que gostou mais, o que é que gostaria de destacar. Um, tendências, aquilo que está a acontecer no mundo, uma das coisas que eu, que eu senti bastante é que estão a acontecer coisas no mundo uh, a uma velocidade que nós não imaginamos e só temos essa percepção quando sentimos, nesse evento, tudo a fervilhar, imensas startups, que estão em, em realidades, que pensamos que vai ser daqui por três anos e já se está a fazer. Uh, coisas caricatas ou interessantes que vos aconteceu, desde os contactos interessantes que realizaram, enfim. Uh, tudo aquilo que queiram destacar, a todos os níveis que lá aconteceu. Para alguns as conferências foi mais importante, para outros foi os contactos, para outro foi as startups, enfim. Uh, e, e é essa a riqueza deste tipo de eventos. Uh, temos que ir lá para lá com um objetivo, isso é certo, não é para andar a passear. Uh, e por isso é que o, o convidei o Ivo e o Frederico. Um, para este evento, e já agora desafio também para quem nos está a ver em direto, para deixar os teus comentários, que eu estou, estou aqui a acompanhar, uh, para também poderem uh, participar. Por isso, eu começaria a passar a palavra ao Ivo, uh, para destacar o que é que... Olá Vasco, uh, boa tarde e obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme trocar ideias contigo e com o Frederico, e... Uh... Eu vou, vou ser muito sincera, o meu principal objetivo com o Air summit nomeadamente este ano, não eram as conferências, não era exclusivamente as startups, acima de tudo era estar com, com os amigos, e, e vocês incluídos, com pessoas que já conhecia e que, e que é uma oportunidade que em dois ou três dias conseguimos estar com muita, muita gente. Um, e, e também conhecer novas pessoas, novos projetos, novas ideias e, e foi exatamente isso que que aconteceu e que eu fiz uh, tive excelentes conversas uh, um, troquei muitas ideias com com muita gente uh, e, e basicamente foram eram esses os meus o meu principal objetivo que, que, que consegui um, com isto não quero dizer que não haja não tenha havido. Lentes palestras e vou aproveitar agora para, se estiverem disponíveis ainda online, para tentar ver algumas um, e uh, conhecer algumas ideias e projetos novos uh, a nível de startups, uh, que é sempre importante. Uh, basicamente foi, foi esta, esta, uh, o meu objetivo, aquilo que eu fui fazer e aquilo que eu, que eu fiz. Boa tarde. Já cá estou, sim senhor. Estão -me a ouvir? Todos a ouvir? Maravilha. Ah, maravilha. Maravilha. Isto é uma maravilha. Com certeza, com certeza. Sim, eu nas conferências eu vou deixar aqui a palavra para o, para o nosso amigo Frederico Carvalho que consumiu bem mais conferências do que eu que exatamente. E tu, tu falaste de destacar uma uma situação não, não, não, não. engraçada e não, não é que seja engraçada, mas uh, uma situação interessante que aconteceu uh, e aconteceu connosco no, no último dia uh, em que tivemos a oportunidade de almoçar juntos e tivemos uma, uma ótima conversa quer antes do almoço, quer durante e, e uh, quando estávamos a almoçar, estava ao nosso lado uh, alguém a, a almoçar connosco que tinha comprado os teus dois dois ou três livros tinha comprado o dois ou três livros teus foi, foi muito engraçado e um, estava a, a pensar ou a criar um, um projeto novo e entretanto ia de férias e uh, os livros que ia levar na bagagem eram os teus livros para uh, pensar e, e no fundo começar a, a dar aqui o, os primeiros passos do projeto e, e uh, com isto do, do marketing digital e, e, e respira-se também muito esta, esta, esta coisa de, de marketing digital e de, de como é que se pode potenciar hoje em dia os nossos negócios, os nossos projetos, a nossa atividade eh, no mundo online e conseguimos chegar eh, e, e tivemos a oportunidade de falar e, e eu costumo dizer sempre que nós vivemos na, na era da humanidade eh, mais oportunidades existem. Hoje em dia qualquer pessoa com um telemóvel, uma ligação à internet pode uh, impactar milhões de pessoas uh, não precisa atenção a ninguém não precisa de ir para a televisão ou ir para a... não, não é nada não é nada contigo Martim uh, mas, mas, mas mas não é preciso uh, ter a permissão de ninguém uh, para para começar a, a, a transmitir uma ideia uh, e, e eventualmente impactar milhões de pessoas dependendo como é óbvio daquilo que nós temos para dizer se, se é bom se é mau se há muita gente a, a entender a gostar e a querer, a querer seguir e isso nunca existiu Hoje, um mercado gigante de, de muitos mil milhões de, de, de dólares eu ainda no, no sábado fiz um live pelo um Singles Day e, e que, um, que, que é o, a comemoração digamos de um uma espécie de Black Friday, Cyberman, na uma China, de, de Alibaba e eles Bem, no primeiro, nos primeiros dois minutos fizeram mil milhões de dólares, ao fim de uma hora tinham faturado 10 mil milhões de dólares, então, nossa uma coisa, uh, uma coisa uh, absurda e que nunca existiu uh, e existe hoje e, e aqui uh, o nosso desafio é como é que nós podemos aproveitar aqui para o nosso dia-a-dia, como é que nós podemos aproveitar estas oportunidades. Uh, e certamente temos que mudar a nossa maneira de pensar e mudar aquilo que temos feito até aqui e, e, e procurar realmente que oportunidades é que existem. E acho que uh, o Web Summit é, é muito isso é uma montra uma e, e uma respiração um, um mar de, de oportunidades uh, acho que uh, essencialmente é, é isso. Uhum. Muito bem, olha, obrigado pela, pela, pelo teu feedback. De facto foi giro aquele almoço e a, a mim o mais o mais curioso que me aconteceu, o mais, mais impressionante foi que ao longo do evento foi encontrar as pessoas mais improváveis que estava à espera de encontrar desde, sei lá, uma, uma, uma aluna de uma formação online do Qatar que, que vimos e, e reconhecemos pela, pela imagem pessoas que se eu quisesse combinar para me encontrar não conseguir, no meio de 60 mil pessoas foi aleatoriamente encontrando pessoas que, que não estava à espera e, e que teve a sua importância para contactos e até para negócios e, para mim isso foi o mais, mais marcante de tudo, uh, mas lá está, por ser que é importante esta, estas nossas visões. O Frederico, provavelmente, ia com outro tipo de objetivo, não era? Olá a todos, uh, olá Manico, entretanto, mas estou chegando já aqui a meio, <risos> um, esta para mim já foi a quinta edição, ou seja, eu já passei por muito -me Você Eu já passei pela fase de São Pereira Palestra, pela fase de São de startups, pela fase de querer misturar as duas, pela fase de networking, e portanto agora já e tendo em consideração também o ano passado foi um, um, uma, uma edição muito nova para mim no sentido de que já conheci o modelo do evento só que a conferência em Portugal teve bastantes diferenças para melhor em relação à organização mas principalmente porque tinha muito mais gente do que tinha em w, e também muito mais portugueses portanto isso também fez uma opções melhores opções Também notei muito isso embora a primeira vez que eu tenha ido ao Web Summit mas ouvia muito falar português O que acontece? Isto tem é para o bem e para o mal é... Para, para, para o mal, eh, dizer-vos que quando fui a Dublin trouxe muito mais negócio do que quando estou com as edições cá em, em Portugal. E isto não, não tem nada de especial, mas é o facto de haver muitos portugueses e muitos periódicos e o facto de o é oferecer também muitos bilhetes traz um público. Muita não muito muito queria dizer, português. muita uhum. é, Traz um público muito diferente do que um, um o produto profissional ao qual eu estava muito habituado em Dublin. Mas, enfim, isto para é dizer que nesta edição. Aquilo que eu tive de particular interesse em acompanhar e é muito focado para ver conferências. Eu, claro que fiz networking, tipicamente quando as conferências acabam, existe uma hora e meia para nós conseguirmos procurar as, as startups. E eu tenho uma técnica, partindo com as pessoas que possam vir na próxima edição, que é uma técnica muito simples. Eu, basicamente, eh, tento evitar ao máximo falar com as startups, a não ser que seja um tipo de negócio que me interessa muito. Vou cortar lá o móvel na mão e vou tirando fotografias aos, eh, às placas para depois explorar mais tarde. Se me interessar, Marco, falo depois com a pessoa, mais tarde, mas não no momento em que eu estou a fazer essa pesquisa. Para meu azar, no penúltimo dia, eu tinha o um telefone tão cheio, tão cheio, estava com pressa que precisava vir embora, rapidamente ia vir embora, vou, abro o computador e começo a descarregar uma parte das fotografias, mas não descarreguei todas e apaguei todas as fotografias das startups. Olha, não está no Google Fotos, backup automático. Opa, Tenho que ver, não fui ver, mas eu fiquei tão frustrado que para é bastante... que eu fiquei 10 segundos de boca aberta, reparaste? Ou seja, eu tirei fotografias, as slides as que me interessavam, aos ecrãs, aos startups, com o objetivo de explorar mais tarde e perdi tudo. Ou seja, basicamente eu fiquei com o último dia. Mas, nada de especial, porque houve muito conteúdo que tu ia anotando no Google Docs, no Google Docs, aliás, ou seja, quando era uma conferência que eu queria muito, eu colocava a fotografia logo diretamente. Portanto, eu não conseguia explorar. Mas enfim, se calhar, ou Vasco, eu posso falar das conferências, mas eu, numa primeira fase, como as pessoas já sabem, que estão lá à, à espera, se querem mais um bocadinho, nós vamos destacar alguns insights, algumas tendências do que vimos. Se calhar, passar a palavra ao Martim, que o Martim teve uma perspectiva completamente diferente. ah pois sim. Sim. sim, Martim, o que, é que, o que é que tu tens a destacar? O que é que tu gostaste mais? O que é que para ti foi mesmo importante? Eu tenho a destacar, em primeiro lugar, deixa-me só uma pergunta, Vasco. Nós podemos, ir, podemos nos interromper aqui ao longo da, da À vontade. Da edição, não é? Faz conta que estamos no café. Exatamente. Epá, aquilo que eu tenho a destacar, e, e para quem nos está a ver, é, sobretudo, uma perspectiva muito interessante de quem esteve no Web, no Web Summit e não viu uma única conferência. Nenhuma, sequer. Então, não consegui ver uma. Somos, somos dois, Martim. Pronto, aí está. E as duas a que tentei chegar, cheguei atrasado, já tinham acabado. As duas no palco principal, portanto, isto é a perspectiva de quem foi trabalhar, e quem foi trabalhar arduamente para a Web Summit, que, mais uma vez, infelizmente este ano, porque havia mesmo duas que eu gostava mesmo muito de ter, de ter conseguido ver, mas infelizmente não deu, um, e eu posso explicar porquê, porque para nós jornalistas, para quem fazia parte dos um, mídias, era muito complexo passar da Media Village para o, o, a zona dos pavilhões, ah, não tinha essa perceção. Era muito complexo. Mesmo, portanto, nós tínhamos que passar constantemente pelo tetor de metais, pela, pela revista, desmonta, a mochila, meta, a mochila, tira as coisas de volta. É, isso meter, era uma chatice bolos. essa parte, por acaso? Uma chatice, foi constantemente isto. E portanto, depois quando. A minha missão deste ano foi muito diferente da missão do ano passado. Eu no ano passado a missão que tinha foi muito de fazer. De fazer quase de fazer uma espécie de streaming via Facebook para fazer uh, uh, minutos e minutos e minutos e minutos e minutos e horas de lives, de Facebook Live para as marcas de informação da, da empresa. E este ano a nossa missão era outra, era ir à procura de histórias, portanto, andar a tentar levantar pedras à procura de histórias dentro das pessoas que estavam uh, no Web Summit. E uma das ideias que tivemos foi fazer uma espécie de uma coisa de. Não sei se vocês conhecem o Humans of New York, nós tentámos é. fazer uma coisa, uma espécie do Humans of Web Summit. E então foi andar a gravar videozinhos de um, dois minutos, eh, com as pessoas, com pessoas que íamos encontrando, para além de andarmos a fazer um desafio às pessoas que encontrávamos, de fazerem pitches sobre os próprios produtos que estavam a apresentar, pitches de um minuto, também para vídeo ou lives do, do Facebook. Portanto, o que, é que isto, o que é que isto faz? Havendo mais um pavilhão do que havia o ano passado, sendo a distância para cobrir ainda maior, estando completamente sozinhos, não é porque... E, efetivamente, quando nós estamos a fazer lives, quando andamos a fazer vídeo, eram raras as, as oportunidades de estarmos, eu e a minha colega Diana, uh, os dois em simultâneo, a uh, trabalhar um a ajudar o outro, neste caso. Aconteceu apenas à noite, quando nos juntámos os dois nas duas noites em que fomos, e aconteceu uh, em algum dos momentos do primeiro dia à tarde. Ora, o que é que isto faz? Isto faz com que a minha perspectiva, a perspectiva seja, de facto, completamente diferente, ou seja, uma perspectiva de quem... Uh, Viu mais o movimento passar e viu as coisas todas passarem à volta, e viu as pessoas passarem à volta, e, e privilegiei, sobretudo, contato com, convosco, com, com, com os, não com os três que aqui estão, que o Vasco só ouvi numa das noites, mas essencialmente muito tentar procurar onde é que andava o Frederico, onde é que andava o Ivan, onde é que andava o Pedro Caramesa, onde é que anda esta gente que eu fui conhecendo aqui neste mundo digital, e tentar depois, a partir daí, perceber o que é que vocês andavam a fazer, com quem é que andavam a falar, eh, o que é que já tinham feito, e depois. Eh, Consegui ver algumas startups, sim, e mais aqui, mais à frente, portanto, numa segunda ronda de comentários, falarei sobre isso. Mas, de facto, essencialmente foi esta, esta foi a minha experiência. Foi uma experiência, em, em parte, frustrante, porque acho que o Web Summit em Lisboa, de facto, como tu dizias, Frederico está com uma dimensão avassaladora. Isto é, é, é muita gente, mesmo muita gente. Tu, às vezes, queres chegar a uma conferência e não consegues, porque tu parece uma espécie de um estádio de futebol, Uh, com tanta gente que tem ali à volta, não dá para chegar perto, não dá para quase ver nada através dos ecrãs, é muita coisa, muitas áreas diferentes, tu tinhas que ter 10 hologramas para conseguir estar às vezes em todo o lado ao mesmo tempo, e é impossível, é de facto impossível, portanto, aquilo que eu espero, que acho que será, não sei se será possível, se não, digam-me vocês, dir me as tu, Frederico, és mais, queres, tens o curso superior disto tudo, uh, dir me se é possível, se eles conseguirão ou não, por exemplo, partilhar as várias conferências que tiveram no site do Web Summit, no Facebook do Web Summit, do... Ah, não sei. Olha, eu por acaso fato, já à a, a procura coisa. disso, para tentar organizar um post-blog, ah, nesse aspecto aquilo está um caos, nem sequer está no YouTube, está no Facebook avulso. Pois, por acaso é uma pena Facebook, não, não, não, não, não ser facilmente pesquisável. Exatamente, é verdade, sim senhor, é, é isso mesmo. E acho uh, que eles podiam, pediam, de facto, tentar melhorar esse ponto, porque é. acho que o pós-Web porque... Summit é muito importante. É. acho que, Aliás, e há muita gente que não consegue, tal como eu, tal como o Ivo, não consegue chegar às conferências, portanto, Sim. terá todo o interesse em conseguir ver esses conteúdos que perdeu, algures, pela internet. E, caramba, há, eu, eu acredito que as pessoas que pagaram mais de mil euros para estar presentes no Web Summit não podem ficar eh, restringidos a estiveste lá, estiveste, não estivesses, não estiveste, estivesses. Pois, pelo eu, menos a quem eu, pagou eu, o eu bilhete sei. devia ter acesso aos ao um vídeos, até porque há um investimento gigantesco em registar tudo bem, e transmitir. Exatamente. Portanto, é sim, só uma questão de organização. Eu, de facto, isso também eu não compreendo. Eu, Olha, mas entretanto, dando aqui a palavra ao público, tem aqui já imensos comentários. Por exemplo, a Diana pergunta ao Martim: Quais foram as apps mais estranhas que tu encontraste? Mais baratas? É há uma que está no top of the, of the mind. Duas. Uma era uma era um startup uma, start uma que também tinha, acho que passava por app, uma startup, deixa me só que era uma coisa, espera aí, só para tentar... Uh... Queres ver o, quem é que deixou o comentário? Sim, era só isso que eu queria tentar É a Diana perceber. Duarte? É, é a minha colega. Ah, ok. Está <risos> tá a tentar, está a tentar, está uh, a tentar, ver é se entrado. eu me espalho aqui, ao comprei. Não, duas delas, foi, eu fui, uma delas fui, fui vê-la com ela, foi... Uma, app, uma, uma startup que só existe, e neste momento só poderá existir em 5 estados nos Estados Unidos e para o Animais 4, que é uma, uma app de entrega de erva, de cannabis ao domicílio. Ah, ok. Essa é estranha. Pá, sério, e isto, é, isto é, muito interessante, é muito engraçado, porque de facto, quando fui falar com o, com o rapaz, que lá estava, uma das primeiras perguntas que eu lhe fiz logo foi, ok, vocês são uma app para fazer este tipo de serviço, tem um, um botãozinho da Internet of Things, que o objetivo é o consumidor, neste caso o utilizador, primo o botão, e em 30, no espaço de 30 a 45 minutos, uh, coffee shop, onde eles, na, nos Estados Unidos, costuma regularmente adquirir uh, a sua cannabis, a loja manda um trabalhador a casa no espaço de 40 minutos com o produto que ele já requisitou. Ora, eu perguntei automaticamente, estamos então, espera aí, como é que é possível, uh, estás a criar um produto destes? só pode ser implementado eh, nesses, nesse, nas, nos Estados Unidos neste momento e é, nem sequer se na Europa na, na Holanda sequer, sequer se não, não na, na Europa não há nenhum sítio é impossível implementar na Europa neste momento é impossível implementar em África é impossível implementar na Ásia <risos> então ah mas vamos para a Califórnia pronto ok vamos para a Califórnia e só a Califórnia como eu me dizia bem a Califórnia é a quinta economia mundial não é portanto em termos de escala global a Califórnia é uma coisa grotesca Pá, e achei muito interessante porque ele disse-me que teve várias, mas muitas, muitas, muitas pessoas e eles estavam a dar uns instrumentozinhos que lá têm os chamados grinders, para triturar as cabeças de, de, de cannabis. Pá, e o rapaz estava-me a dizer que distribuiu centenas e centenas e centenas de, de, de coisinhos, de brinquedinhos, vás, assim, de utensílios por desde CIOs a, a, a diretores de empresas que, que chegaram ao pé dele e que, e que admitiam sim senhor, eu consumo cannabis, sim senhor, ele, ele estava espantado, nunca pensou que fosse possível tanta gente numa conferência destas a, a fazer este tipo de relações. A outra, e esta é de facto muito hilariante, era uma startup que tinha como objetivo a, melhorar a qualidade do esperma. Ok. Como é que isso Vocês funciona? Eu vou, eu vou repetir. Melhorar a qualidade do esperma. Com uma aplicação. Isso. Sim. Muito bem. E Portanto, é que, calculo que esta não dura mais de seis meses. Como é, que, <risos> como é que ele se propõe a melhorar o esperma? Não? Eu vou -te ser sincero. Não sei, porque na por não ter tempo de lá ir. Mas lembro que na altura foi a minha própria colega Diana que me falou nisto. Portanto, Diana, estavas a tentar entalar-me com a história das apps mais estranhas. Foi ela que me falou nisto e foi ela que me disse nós temos de tentar ir falar com eles, acabámos por não conseguir mas de facto para além destes dois ainda havia aqueles terceiros tipos que para mim foram os mais engraçados de todos que eram os que andavam com aquelas fatiotas todas uh, folclóricas e ah, não, cheguei a perceber, eu não, eu não cheguei a perceber o que é que eles faziam um, e para além disso Mas chamava atenção Exatamente, e para além desses havia uma, uma última coisa que foi essa sim eu cheguei a fazer foi a cápsula do tempo Uh, onde nós entrávamos e fazíamos uh, uma previsão para uma das determinadas áreas de negócio que nós quiséssemos e que eles nos davam à disposição. Eu escolhi para a área de comunicação uma previsão daqui a três anos como é que vai estar esta área e eles daqui a três anos enviam-nos então a nossa previsão para nós co conferirmos se acertámos ou não naquilo que estávamos a prever uh, para os próximos, daqui a três anos, portanto para 2020. Enviamos um e-mail Olá, dando conta da nossa previsão e do resultado. Essa achei muito interessante. E eles que desenvolveram esse conceito só para o Web Summit. Portanto, achei, achei piada. Muito bem. E tu, Frederico, qual foi a app mais estranha? Olha, eu tive a ver conferências. A maneira é que não apanhei muitas palestras de conferências. tive dificuldade em destacar. talvez o Ivo tenha acompanhado mais as aplicações. E tu, Ivo? A app mais estranha? não, não Confesso que não vi assim nada de... De estranho até porque não, não procurei fiquei agora curioso com, a, com essa situação do, do martim do, do esperma não, chamar a situação eu, é uma coisa é um eufemismo é, engraçado e do martim é, Atenção. Não, é, é, não, nós estamos aqui a levar para, para a brincadeira e pode ser brincadeira não faço a mínima ideia porque não vi mas, mas, é, mas é uma questão bastante não, relevanta. claro que sim, claro que sim, claro que sim. A agora não sei exatamente o que é que é EP fará em termos de, de melhorar o esperma humano mas. Possivelmente é, mas, terá a ver com a qualidade é área, de vida, não é? Com o estilo de vida, área, possível, creio eu. Acho que terá a ver com o estilo de vida, com a Sim, como existem aplicações para a ovulação, não é? Para exatamente, Mais por lados de engravidar, sim, sim. portanto, deve ter a ver com o com comportamento. A minha mulher, na altura, sacou uma aplicação que era o Glow, que acompanhava todo o processo de, de, de, durante a gravidez, e era uma coisa séria, era muito interessante e muito engraçado, porque nós íamos acompanhando mesmo até o crescimento do bebê, que tu não consegues ver, não é? Só vês quando vais à uma ecografia, mas depois, durante o resto do tempo, não consegues nunca ter acesso. A essas imagens. E nós passávamos todas as semanas e íamos tentar ver como é que está o nosso bebê agora esta semana. Deixa -se cá ver, quanto quando é que ela estará? Qual é que é a forma? Já está com as mãos direitinho? Já está com os olhinhos a começar a abrir? Não está? E de facto lembro que isso, isso é um grande sucesso, porque é uma coisa muito, muito intuitiva e muito interativa. E tu acabas por envolver um casal numa mesma app e acho que é um trabalho muito... Essa app em particular é muito significativa. Portanto, se esta for parecida... É uma questão de tentar perceber e de, numa próxima conversa, vos dizer, se, se já tiver conseguido perceber qual é que era a app em questão e o serviço em questão, eu digo-vos de que é que se trata. Como bom jornalista que se preze, tenho de informar a minha prolo. Sem dúvida. Olha, a Vera, a Vera uh, Palma está aqui a dizer uma coisa muito óbvia que nós ainda não falamos. Que é, uh, a Vera diz, eu fiz o scan do BEDS de todas as pessoas com quem falei. Ela diz Sim. que fez de todas, muito metódica. Vocês fizeram o scan do BEDS? De todas, não. Não. Eu acho que fiz 10 scans. É muito Vasco, e, e, du, duas coisas... É eu eu não, não, fiz, não fiz os scans muito... E, e acho que é duas coisas, e que se isto chegar, chegar a alguém da organização, que, que é duas coisas que podem, são, acho eu muito simples de melhorar, e numa conferência como esta, numa área como, como esta, acho que é obrigatório. Primeiro, a questão da, da visualização das conferências, que eles fazem algumas transmissões, acho que pode estar perfeitamente disponível e, e, um, um, e organizado uh, para pesquisa, porque eu, eu lembro-me do ano passado, uh, não o organizado, mas uh, disponível para visualização, pelo menos de algumas, uh, existia. Este ano, uh, pelos vistos, não está, não está dessa forma a acontecer. E outra é a EEP, a EEP o ano passado já era má, este ano continua humana mesmo. Sim, sim, sim, então sim, concordo, concordo. Também É concordo. obrigatório sim. fazer uma coisa leve, simples, funcional, e, e que no fundo resolva o problema, porque é muita gente ali a ceder ao mesmo é, tempo. E, e por exemplo, eu queria saber, quantas pessoa, quem são as pessoas de Portugal interessadas em marketing digital? Cruzar vários filtros na pesquisa e não é possível. Coisas que básicas. Também senti sim, que, sim, sim. Que a, que a tem, aplicação... Tem muito para melhorar aí. Né? Tem é. muito para melhorar. Sobretudo com aquilo Eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante. E não sei quanto a vocês, mas eu acho que para uma empresa, e o Web Summit é uma empresa, não há como chamar lhe outra coisa, não é? Para uma empresa que cobra um preço tão elevado pelos bilhetes, porque o preço é muito alto, é mesmo muito alto. Já agora introduzir esta questão e vais já continuar o teu raciocínio. Acham que vale a pena o investimento no bilhete do Web Summit? Acho que é uma pergunta de eu queria, eu queria pegar essa pergunta até para, para, para aproveitar as coisas. Então só, oh, Martin, mas estavas a concluir o um raciocínio, não é? Tá, Deixa-me só dizer Já que é, eu acho que para, para uma empresa que cobra um preço tão elevado para disponibilizar o acesso a tudo aquilo que tem para dar, uh, tem que oferecer mais. E sobretudo tem que oferecer muito, muita qualidade. Porque eu, é muito dinheiro. Há pessoas que andam a reunir poupanças durante muito tempo a poderem estar presentes num evento destes, não é? É, é mesmo muito dinheiro. Portanto, acho que eles têm que se esforçar muito mais para dar muito mais às pessoas. Muito mais, muito mais. Uhum. Frederico, então, tens aí uma opinião formada, formada sobre o, o valor que do que bilhete? Temos, quem paga deve ser mais exigente também. Uhum. Eu vou pegar aqui em três tópicos, mas não esqueçam disso. Concordo com o comentário da Daniela Melo, que se teria um bocadinho de sintonia com vocês falarem. Eu achei que a aplicação estava muito melhor e com comparação com as edições anteriores, era preciso saber funcionar com ela, Eu pesquisei muito a aplicação, não só para fazer alguns estudos de pesquisa, conseguir uh, avaliar qual era o sítio onde eu estava e onde é que eu estava. estamos com problemas em abertura, senhor. não estavam pronto, foi situadas. Né? acho que estás com problemas já de ligação. Mal. É, deve ser a tua ligação, Frederico. A para imagem está pixelizada. É. Deixa já eu já volto, eu já volto. Então, vais, eu, eu continuo, cito, vais eu Entretanto, Ivo, o que é que tu pensas sobre o custo do bilhete? Esta é uma questão sensível, porque muita gente diz que é muito caro. Que... Sim, eu acho que isso que cada pessoa. E, e como estava há bocado a dizer, há muitas ofertas de bilhetes, há é. mais ingressos, há, há uma mecânica muito. Muito grama a, a Mas achas aqui. que há oferta sem critério ou é criterioso? Não, não, não, não. Eu, eu não me... de fora, completamente como outsider, eh, dá-me ideia que há alguns critérios relativamente... a.. Eh, ofertas e a pricing dos bilhetes não sei exatamente quais porque não acompanho de perto aqui há para estudantes calhar... há bilhetes só para a tarde custam 7,50€ uma coisa assim qualquer para uma tarde se calhar tem se coisas tem o... muitas ofertas o frederico essa mecânica do evento e de pricing com certeza que acompanha com, com outra com outros olhos uh, uh, que não eu e é capaz de explicar um bocadinho melhor isso uh, mas, mas eu acho que cabe a cada um uh, é avaliar uh, não é? A, a, avaliar, ok, eu tenho a possibilidade de ir ao Web Summit e vai me custar X, qual é o retorno que eu vou ter? A partida terá que ser X mais Y. Exato. E cada, exato. quer seja 100, quer seja 1.000, quer seja 5.000, mil, em todas as coisas, em todas as conferências na, na vida, tem, tem que se fazer este, este balanço, ok, vou investir X do meu tempo, X do meu dinheiro e quero retor retorno isto, vou ter ou não vou ter? E tem que ser baseado nisso. Uh, uh, se é muito caro, se é pouco caro, uh, são, são coisas muito relativas e muito. Agora que, que alguns bilhetes custam muitos euros, uh, e isso sem dúvida. Mas Ou acho seja, que isto, um isto não é para um, um curioso a sua, a sua ir lá ver o que é que se passa. Isto tem que ser alguém com objetivos muito bem definidos, que trabalhe sim, na área sim. e que tire dividendos disto. Claramente, portanto, a pessoa tem que ter consciência. Isto não é um evento para todos, claramente, é um evento Exatamente, para quem pode que obter que dividendos sim, sim. com isto. E que, e que, ao parece é muita gente, vem pessoas de todo o mundo preparadas. Uma coisa que eu notei é que tudo muito preparado para networking e fazer sim. Uh, negócios. Sim, eu acho que sim. É sim. Eu se... E tu, Frederico, ias então dar a tua opinião? Eu não, eu já, já, já a coisa que eu tenho que ajustar. Mas agora já ouvi bem? Sim, já agora, está melhor já. Tá, e a imagem também. Bem. Mas, Agora tá, e, estás lindinho, está então, Primeiro ponto, pronto, a aplicação, não sei se você pode perceber bem, mas eu, eu estava uh, a comparar a aplicação deste ano eu, com as edições anteriores, e estava muito melhor, principalmente na zona do mapa do evento, que conseguia distinguir onde é que eu estava e para onde eu queria ir. Isso a mim ajudou uh, bastante. Sim, bem visto. Que mas, mas gostei, principalmente da parte da pesquisa, e existem depois também aplicações, eu podia fazer follow-up através do mirror, do de desktop, não sei se há uh, alguma é, se as pessoas estão a compreender, mas basicamente a aplicação está no, está no telemóvel e consigo replicá-la pelo desktop e depois enviar mensagens não utilizando a aplicação mobile, mas utilizando o computador que interagem com, com a interface móvel, eu sugiro uma aplicação que é Android. Quem tiver a interesse comercial no sistema, é Android, funciona para Android. É. Mas enfim, um outro ponto, mas isto é se um um com o preço do bilhete, até uma pergunta aqui do, do, do caminho. O que, o que acontece? E há alguns eventos no Brasil, que está no Brasil a acompanhar este, este live, que o FD Summit também mete muita gente, não mete 60 mil pessoas, são 5 mil, se não me envio de mas não deixa de ser um dos melhores eventos da América Latina. Mas aqui a particularidade, além de vir à Europa, é este evento conseguir concentrar muitas pessoas, também da Europa e não só. Acima de tudo, são oradores que são muito caros de ver. Eu estive a escrever uma publicação de serviço no meio do evento, que é Há tipo de oradores que vem cá, há muita gente que marcas, mas também há muita gente que cobraria 40, 50, 70 mil euros para falar 40 minutos em volta. E como vocês estavam, eu sempre estou a falar porque eu alguns desses trazer cá. Portanto, acho que a dizer o quê? Eu acho que, eu, eu, eu, eu, como disse à isso. o custo-benefício é relativo, depende das pessoas, não é? Mas eu acho que é um investimento que, pelo menos uma vez, as pessoas devem, devem concretizar a sua vinda ao Web Summit, avaliando sempre Bom, contactos eu o fazer quais são as empresas que querem contactar, e com um, o um, um programa é, mostrar coincidência e avaliar quais são os oradores que querem ver. Eu fui muito objetivo em relação à distribuição, sabia exatamente quais eram os oradores que queria ver, é, muito, ou seja, eu tive mínima preocupação para conseguir quais eram startups, porque o meu foco são vendas online, conversão online, tráfego online, portanto, eu fui, não que as startups não fossem interessantes, mas há aqui um ponto que é, os mídias, de uma forma geral, eles amplificam a mensagem Portanto, se eu não acompanhar no evento, quando chegar, eu, eu vou acompanhar no evento. Se a startup for boa, não é? Se, se a Exato. startup for interessante, se for boa, tu vais ter conhecimento dela mais cedo, mais dia, menos dia. Entendi ontem, eu estava a ler o, o, o Jornal Express, que acho que foi o que viu, o, o, o Jornal da Economia fez uma listagem de, de startups que consideram oportunas. ainda, depois, as próximas revistas, nos próximos dias, não focavam os startups. O que é que eles não focam? Eles não focam no que nós começamos a falar que são onde estão as conferências as pessoas que não foram, as que foram, que não fizeram. Então, na verdade, o Web Summit conseguiu concentrar, concentrou no YouTube, todas as palestras de 2015, quase todos os palcos. Em 2016, se for no YouTube, ele só concentrou o Central States de 2016. Portanto, em 2017, não se sabe bem, será que é fazer igual ao 2015? Isto não é do as palestras que eu vos ou vão só fazer o que fizeram em 2016, que é só contar os 5 universitários. em todo caso, de uma forma geral, as pessoas que não foram, e neste caso, eu recomendo que não virem em 2018, só para deixar bastante claro, é poderem ver as palestras de menos mundo dos 100 universitários. São palestras completamente diferentes do resto da conferência, são palestras macro, são palestras de tendências, não tanto sobre digital, algumas sobre tecnologia, outras que falam sobre o que é puramente macro, do que outra coisa, mas, em todo caso, eu, eu, eu, curiosamente, eu tive um evento, os meus pais, os meus amigos, falaram ah, viste os robôs a falar-os com os outros? E eu disse assim, ah, eu disse, mas eu tive num evento do, duas semanas antes, que era o Business Transformation Selling, que era a voz de palma, e estava a ver, e a senhora explicou como é que o robô não pensou naquela frase, foi programado para falar aquela frase, e, portanto, mas os meninos replicaram aquilo a pontapé dizer que, que o robôs teriam roubado os humanos, não tem nada a falar. Só que é que algum conhecimento que tem que de ser aprechado dentro da comunidade, para é conseguir explicar às pessoas que ainda estamos numa fase ascendente, talvez haja a possibilidade de chegar lá, não para a vida. Não, se quer passar a palavra, Sim, fizeste uma, uma boa aí. síntese. Olha, entretanto, já que falaste na Vera, a Vera, o que é que ela estava aqui a dizer? Uh, estava aqui a dizer, acho que devíamos falar com o Pédi para colocar mais um dia de evento, pois há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. O não onde? <risos> Mas Aquilo que eu senti, a, a sensação mais intensa que eu tive é que eu estava no meio de um tsunami. E apesar de eu ter feito algum trabalho de casa, eu planeei as conferências que queria ver, não vi nenhuma. Na aplicação fiz muitos contactos prévios com aquilo que me interessava, foi isso que me valeu. Esses contactos, executei-os quase todos, mas consumir muito mais tempo do que eu estava à espera, de conseguir encontrar as pessoas num meeting point, foi difícil mas consegui, com, com os contactos principais, e só isso valeu várias vezes o bilhete, o, o, os dividendos de retorno que eu vou ter com isso. Portanto, claramente, para mim valeu e eu não estava à espera que, que valesse, por exemplo. Pensei, sempre tive uma ideia diferente daquilo que é na Rilada Web Summit, daí nunca teria ido também. E, e depois, aconteceram muitas coisas inesperadas, boas, mas lá está, se eu não tivesse feito o trabalho de casa, de preparar na app, filtrar os contactos, eh, apresentar-me e fazer essa conversa, se calhar tenho uma opinião diferente agora. Olha, eu, eu da, minha, da minha parte e até porque eu não posso ficar muito mais tempo porque tenho que ir trabalhar e se alguém agora aqui me estiver a ver já, já vai saber que eu vou chegar atrasado ao trabalho por causa deste live. Uh, mas pronto, tenho uma colega que neste momento está a substituir-me, mas achei, achei que de sim. Só há pessoas que trabalham, não é? Exatamente, eu tenho que ir trabalhar até à meia-noite e meia. Mas achei que estar presente neste, neste, nesta, nesta conversa era bastante importante e a representar não só os jornalistas como o grupo onde eu trabalho, uh, portanto, aquilo que eu tenho a dizer-vos é que acho que, de facto, aquilo que eu consegui fazer antes do, LinkedIn, antes do, do, do Web Summit, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi fazer uma, um, dois vídeos e um, dois ou três posts no LinkedIn e, e deixa-me fazer uh, num, fazer a publicidade, que acho que neste momento o LinkedIn é a melhor rede social que está à nossa disposição para trabalhar, para conseguir trabalho, conexões, whatever, porque o LinkedIn oferece-nos cada vez mais uma panóplia de opções e de, e de seriedade nos contactos, acho que é isto que é, que é importante, seriedade e efetividade, e, e nós de facto conseguimos, eu consegui ali estabelecer umas dinâmicas com muita gente que me procurou, muita gente que me quis procurar para me vir contar a sua história, para me vir contar o seu negócio, a sua ideia, e, e foi a melhor coisa que eu fiz, embora não tenha conseguido falar com toda a gente, mas tenho a certeza que vou conseguir pegar em muitas daquelas histórias, um, porque, de facto, acho que esta transposição do digital e do online para o offline, e que é uma coisa que eu vos vejo a vocês todos, portanto, que eu já vou seguindo aqui há uns anos, que eu vos vejo a vocês todos a fazerem constantemente, a cada conferência que vão, a cada cimeira, a cada, vá, qualquer coisa, qualquer formação, Uh, e isto é, é a grande mais-valia destes eventos, é o tu, a transposição que se faz dentro do portfólio. E, que, e, e quando tu fazes uma planificação anterior, em, em, em antemão, para aquilo que nunca vais encontrar depois, pá, eu a sério eu uh, fiquei extremamente surpreendido com a eficácia da comunicação no LinkedIn. Porque no, nós, de facto, estamos... Uma série de, aquilo é um evento, maioritariamente, para profissionais. É um evento, maioritariamente, para pessoas que querem investir, que querem ir à procura de investimento. Um, aquela ponte que se fez que eu fiz entre o LinkedIn e depois o offline pá, foi fantástica resultou bastante tenho tido imensos contactos e, e imensos pedidos de conexão desde então diariamente ah, pá, é sério e, e eu sou cada vez mais um adventista do, do, do LinkedIn e da capacidade que, que estas não só o LinkedIn mas todas estas redes usadas da forma certa e estrategicamente pensadas são uma grande mais-valia para a nossa profissão, seja ela qual for. Portanto, seja tu Vasco como criador de conteúdos e como formador e como escritor, como escritor de livros e de material técnico para ajudar os profissionais, sejas tu o Frederico, tu o Ivo, o João Miguel que também se juntou agora com o storytelling, que eu tive muito prazer em conversar com ele sobre isso e que vamos fazer mais conversas, tenho a certeza absoluta, mas o que eu percebo é que de facto... Quando tu entras num evento destes, de cabeça, e com focado, muito focado, com aquilo que tu queres fazer, é muito fácil tu dares-te bem. É muito fácil, porque tu vais encontrar pessoas que estão com o mesmo diapasão, com a agulha virada para o mesmo sítio. E isso acho que é, é, é único, e nós em Portugal não temos a noção, e acho que só vamos ganhar a noção disso, da importância disto para ir daqui a uns 10 anos, como sempre, uh, não temos a noção de quão importante é, é termos no nosso país um evento destes não só porque vêm cá estrangeiros e que vêm cá pessoas influenciadoras e que vêm cá falar, porque essas pessoas que nós podemos ver em qualquer TED, TED Talk, em qualquer conferência no YouTube, em qualquer coisa dito deste. Agora, é esta possibilidade de tu te reunires com pessoas com quem tu te queres reunir, pessoas com quem tu planeaste encontrar e que se calhar no, outro, no resto do ano todo nunca consegues fazê-lo porque, ou porque estão fisicamente distantes ou porque de facto... O online é fantástico, mas nós temos tanto contacto, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, que às vezes nos perdemos no meio disto tudo, e eu, por mim, falo, um, que o evento destes vale a pena, Vasco, como tu dizias diz muito bem, seja a bilhete, e eu, se não, não fosse como jornalista, faria um grande esforço para tentar comprar bilhete para ir a uma coisa destas, porque aquilo que nós trazemos para casa é muito grande e as pessoas, não acham que não, por não ser feito também pelos mídias, o acompanhamento desta, deste pós web Summit, mas o acompanhamento direto com pessoas que lá estiveram e que, que vão conseguir fazer coisas, é que depois cria a imagem de que isto não serve para nada. E que isso não serve para, é para sacar dinheiro às pessoas e, que, e para ir a jantares de founders em sítios estranhos. Portanto, <risos> Muito então, bem, <risos> Martim, olha, obrigado aí pelo teu resumo, pelo teu feedback. Oh, também amigos, como profissional dos mídias é logo, importante é? a tua opinião. Vou ter que me lembrar, lamento imenso. Eu gostava muito de continuar a conversa convosco, mas já foi muito bom. Vasco, obrigado por mais esta ferramenta. Eu vou ter que falar sobre ela, a quem de direito, não é? Porque isto é uma coisa muito boa para se fazer lives e, e debates e, e é fantástico. Mais uma vez, Vasco, sempre um na vanguarda daquilo que obrigado é tecnologia. Obrigado pelo teu tempo. Um grande abraço a todos e até breve. Um abraço. Até já. Entretanto, João Miguel Lopes juntou-se à conversa. Consegues-nos uh, ver e ouvir? Olha, consigo, não sei se vocês também me conseguem ouvir. Também, também. Estás pixelizado, mas ouço-te muito bem. Pronto, são uns quilómetros aí do continente. É verdade, e... estás na madeira, não é? Está aqui Vida um bocadinho no voeiro, daí se calhar o pixel. <risos> é isso. Olha, João Miguel Lopes, o que é que tu gostaste mais no evento? O que é que para ti foi mais importante? O que é que tu gostarias de destacar? Desde conferências, startups, Olha, eu, ou, a... ou networking? Ora, Aproveito ali uh, um pouco esta última deixa do Martinho é essencial para o networking. O networking que muitas das vezes nós fazemos também já no online, mas, e apesar, e vocês sabem perfeitamente, também penso que eu defendo, apesar de todos nós estarmos no dia-a-dia -dia, no digital, dependemos que cada vez mais o mundo é de integrar online e online. E que uma coisa sem outra não funciona claramente. E, portanto, este é o momento para depois de depois de um durante o, o ano, eventualmente, no digital... Isto, é, particularmente, é, é, é uma das coisas que e espero... Estamos a ouvir com então, algumas se -se. dificuldades. Estás em slow motion bem já já voltamos já, a falar contigo estou... ainda não estamos a ouvir, ah, ouvir. talvez que calhar tenhas que encontrar um outro lugar com mais captação de sinal é. okay. quer sentar já me estás a ouvir agora sim já está melhor está melhor pronto então mas eu queria esconder e eu e queria, esconder... queria esconder o sítio onde estou mas ah, vamos não, descobrir <risos> Já me estou a ouvir melhor agora? Já está melhor, já está, o som está melhor. Pronto, eu confesso, estou aqui no hall do hotel. De facto, estava-vos a dizer que, para mim, acima de tudo, este evento é um evento que, que privilegia o networking. Muitos dos contactos são feitos durante um ano, dois anos, até a nível do meio digital, e são contactos que resultam também em projetos. Mas este, este, este evento acaba por nos unir, por de facto permitir que pessoas que até já vêm a conversar há algum tempo, já vêm a tentar pensar em projetos em conjunto, de, uh, neste evento se possam conhecerem em pormenor, possam discutir essas ideias mais em concreto e quem sabe no futuro até dar, uh, dar, dar projetos concretos. É um dos exemplos, e o Martim falou nisso precisamente, Uh, foi um dos exemplos que nós tirámos deste evento, de facto, falarmos sobre um projeto que ambos tínhamos vontade e temos vontade de avançar, e quem sabe não teremos aí novidades num futuro próximo em relação a isso, projeto na área do storytelling, já agora. Uh, para além disso, é claro que as talks também são importantes, se calhar para muitos de nós estamos todos os dias nesta área digital, muitas das talks acabamos por já conhecer as matérias, mas não é por isso não deixa de ser importante ouvir o ponto de vista e a perspetiva de quem vem falar. Além disso, eu acho que este evento, e eu também enquanto consultor que eu sou, Hum, é, é muito importante para quem de facto quer perceber o que é que existe a nível de tecnologia. E porquê? Porque muitas das vezes pensamos que a roda está em, que vamos inventar a roda e de facto aqui apercebemos que não, que de facto uh, ainda há muita coisa para, para perceber que já está desenvolvido. Aqui, temos uma série de soluções que nos são apresentadas e que muitas das vezes são soluções que nós, no contacto que temos, nos processos de consultoria que fazemos com as empresas, são soluções que as empresas necessitam e de uma forma bastante mais fácil conseguimos também fazer esta ponte entre as empresas startups e a tecnologia existente no mercado e os players que precisam dessa tecnologia. Portanto, acho que é fundamental, se não todas as áreas, ver a tecnologia. Que é feita, porque é um bocado difícil nestes três dias ver tudo o que existe no Web Summit é enquanto mesmo. startups, pelo menos termos uma noção nas nossas áreas de ação do que é que está a ser feito, do que é que já está uh, no mercado. E, de uma forma bastante resumida, acho que, pá, que na generalidade, é isto o que se tira de melhor proveito uh, no Web Summit. Excepto, é claro, as selfies também, que é muito importante. <risos> é verdade, é verdade. Olha, entretanto, eu vou voltar aqui outra vez aos comentários Tem imensos, Uh, não vou ter a oportunidade de ver todos, mas vou tirar aqui alguns. Olha, a Daniela Melo, que tem que participado bastante, ela diz que por acaso acha que não concorda que a app não esteja bem feita, portanto é da opinião de Frederico, que acha que está, está, está muito boa, se calhar a gente é que não muito explorou bom. bem. E ele diz, na opinião, funciona muito melhor do que no ano passado. Portanto, ela nota a evolução da app em relação deste ano no ano passado. Deixas-me deixas ver, acho que só darem uma parte em relação à app. Eu Sim, acho que já a agora a Daniela também diz, notei foi que muitas coisa. pessoas não se davam ao trabalho de sequer de ir à app. A Daniela, já agora contextualizando, a Daniela Mello, ela esteve como voluntária. Portanto, está muito por dentro é do que ela se passou lá. É Sim, é, João. Só, só uma parte que eu acho que a IEA poderia ter sido um pouco mais feliz, que era a integração com o LinkedIn. Não sei se já foi falado ou não isso, porque eu não... não ninguém não falou, aquilo. mas eu também senti isso. E com o Facebook também. Sim, portanto, acho que a falta de integração uh, com estas duas plataformas, uh, acho que era Twitter. fundamental. É, no caso do LinkedIn porque é uma plataforma de negócios, não é? Todos estamos ali para fazer negócios. O Facebook porque acho que vinha permitir também dar uma, uma, um certo alcance uh, a tudo o que se passava uh, na conferência, porque logicamente iria permitir os shares, permitir uma série de uma série de, de, de questões. Um, mas pronto, é a minha opinião. Sim. Tenho aqui uma outra opinião, o Miguel Soares. Já é, apresenta várias deficiências, normalmente bugs de comunicação. Portanto, bem, não se agrada a todos, certamente eles vão melhorar, não é? É essa a ideia, já existe algo. Tenho aqui mais, devia te vi há um bocado aqui uma opinião. Olha, a Vera, eu tenho, acho que já disse isto, eu tenho 91 contactos na época que fiz scan, agora estou a fazer o follow-up, muito trabalhinho. Vera, fizeste um trabalho incrível. Tenho aqui uma, uma questão do Camilo Coutinho, que diz, Caros, para quais, para quais objetivos profissionais vocês recomendam ir ao Web Summit 2018? Agora está aqui uma questão interessante. Alguém que tem dúvidas de ir ao App Summit de 2018. Que objetivos profissionais deve ter? E ele diz, se tudo acontece ao mesmo tempo, é um evento interessante para quem está a empreender ou é um evento mais inspiracional? Abraços do Brasil. Camilo Coutinho está a ver do Brasil. Eu vi muita gente do Brasil. Eu pesquisei na app. Tinha muita gente. Achei, achei interessante. Frederico, queres comentar Opa. isto? Queres o, dos mais veteranos? quero que Já tenho dado feedback. Não sei se intervém com ou não. Mas, de uma forma resumida, uh, de, depende sempre da área de trabalho da, da pessoa. Eu, o meu foco é tentar captar uh, conferências que falam sobre conversão e tráfego. E, no fundo... Portanto, mais é mesmo para a, a, a, o processo de aquisição de conhecimento? Sim, muito mais do que é. ver novas startups, que também me interessa, também são relevantes, mas de todo o foco do meu trabalho. Eu, na, na primeira edição, conheci um, um dos responsáveis de inovação de nós, no final do Web Summit, éramos 30 portugueses, eu fui conferência que mais gostavas, eu não, não eu, eu não vim nenhuma, eu pensei para mim, eu gastava muito, quando temos a de tão bons, como é que não vi nenhuma sequer, é, só se fosse como a casa do Martinho, que estava a trabalhar especificamente em no nome de uma marca, mas eu estava a trabalhar eu, também em no nome de uma marca, mas com uma filosofia de, de inovação, eu disse, não, o meu objetivo é ver quais são os principais startups, algumas inovações para eventualmente trazer as para Portugal e criar algo do negócio com o Sten. E pensar, eu, eu ia ver. Bem. Mas enfim, mas não, é, não é de todo o meu, o, o meu foco. O foco é adquirir conhecimento e depois repassarmos para aqueles que eu tenho que ser mais oportuno. Muito bem. Olha, o João Miguel Epos quer-se despedir porque ele vai-se embora, não é? Uh, eu peço-vos desculpa, de facto. Uh, hoje não correu muito bem. Não que oh, oh, oh, uh... João, correu lindamente. Conseguiste entrar? Conseguiste participar. Agora vai já a tua vida. Nós também já estamos aqui quase há uma hora. Também está na hora de nos calarmos. Mas estamos aqui numa é, olha, conversa gostava, animada. Gostava, Por isso, foi tudo bem. Gostava, conseguiste só, entrar. É, eu agradeço o convite também, mais uma vez, estar com, com estes amigos. Não é? e, e gostava só de deixar aqui uma dica para o que se passa esta semana aqui na Madeira, precisamente, que é o Congresso Internacional, ou International Conference on Interactive Digital Storytelling portanto, vai decorrer de amanhã até sexta-feira, onde vamos ter aqui uma série de profissionais uh, na área de, do storytelling e, neste caso, também de, de toda a interação que, que os meios digitais nos permitem uh, nesta área e, portanto, todos aqueles que, que tiverem interesse, de alguma forma, eu também vou partilhar aqui o site do evento com o Vasco, para que o Vasco okay. possa... Ok. Podes estar nos comentários e, do direto? Uh, diz, Desculpa. Podes deixar nos comentários deste direto, da de é, transmissão vou no Facebook. Ah, já me deixaste de aqui. De qualquer okay. forma, já passei para ti e, okay. portanto, eu peço desculpa de facto estou a pensar e tentei encontrar mesmo aqui um bocadinho para vir cá. De qualquer forma, para terminar, em relação a esta questão que o Vasco tinha, tinha lançado, eu acho que também é inspiracional o Web Summit. É de facto inspiracional. E porquê? Porque. A atmosfera que se vive, a energia que se vive naquele evento, de facto, não nos faz ser lá indiferentes. E quando falo Concordo. de energia, falo em todos os aspectos, desde as amizades, os contatos que se fazem, aquilo a que se assiste, acho de alguma forma que, em última instância, é um evento inspiracional. Depois, logicamente, que pá, os objetivos dependem de cada um dos estágios de vida profissional que está, para absorver, como diz o Frederico aqui, muito bem, um para uh, repassar, uh, outras vezes perceber o que é que há no mercado, quanto mais não seja alguma aplicação, alguma tecnologia que nos permita até criar um novo negócio Quanto mais não seja como revendedor, como representante dessa tecnologia no nosso país. Portanto, há, há imensos objetivos que podemos tirar deste, deste evento, que é um evento, na minha opinião, fabuloso, fabuloso. Sem dúvida. João Miguel Lopes, muito obrigado pelo teu tempo. Foste fantástico. Obrigado. Obrigado, Leo. Abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Bem, nós também temos que terminar. Eu uh, daria a palavra ao Ivo e depois ao Frederico. Últimas palavras para o Web Summit 2018. Que recomendações queres deixar, Ivo? O EPSAMINT 2018, olha... Uh, Começaram é, a juntar dinheirinho? Uh, sim, uh, não sei... Eu, eu, eu vi, acho que vi os bilhetes do, do For One, que eles estão com a, com a promoção, e uh, acho que está... Na, 800 então, e tal, dois bilhetes. 800 e tal eram os dois bilhetes, o que me dá ideia, eu não me recordo do ano passado, mas dá-me a ideia de estar bastante acima do preço que, que era o ano passado. Eu também tenho essa ideia. Por, por esta altura, portanto... Não sei para para que nível é que vão os preços, mas se realmente alguém já tiver e quiser ir mais tarde ficarão sempre mais baratos, mais baratos, mais caros os, os bilhetes uhum. e sobre os preços certamente o Frederico melhor do que eu saberá, saberá essa mecânica que eles utilizam hum, e, e eu é começar já a preparar a nível de, de contactos, se assim fizer sentido, e, e mais tarde, quando começarem a ser divulgados os nomes das pessoas e das palestras, aí sim começar um, um planeamento mais, mais prático um, de definir as áreas que, tem, que se têm mais interesse para, para aproveitar ao máximo. É importante ir com os objetivos muito bem traçados, porque lá o tempo voa, o tempo desaparece e é importante sermos o mais uh, práticos possíveis e, e o, e para, para conseguir estar com o maior número de pessoas possível, conseguir falar com o maior número de pessoas possível e ver o maior número de palestras que se conseguir. E aproveitar o, o, o Night Summit, ou a, a parte depois do dia, uh, depois do dia terminar, uh, que está há muitas horas e são muitas horas muito produtivas, normalmente. É verdade. E fiquei falo. admirado de com a adesão que existe depois do evento é é a Night Summit e ao Sunset Summit. É, é impressionante e a dinâmica que dá uma cidade si, por si só já muito grande e com muita gente, mas a dinâmica que um evento destes dá a nível de, de, de pessoas. Uhum. Olha, Ivo, muito obrigado pelo teu tempo e teres participado. Enriqueceu Obrigada. aqui o nosso live. Só antes de passar a palavra final ao Frederico. Uh, achei aqui uma, uma frase interessante da Vera. A Vera está muito participativa. Vera Borges Palma. E disse aqui uma, uma sábia frase. Diz assim. Acho que a integração entre o digital e o presencial é essencial, mas tem de ser preparada. É, é uma frase que estamos fartos de saber, mas não fazemos. Neste caso aqui, a integração com o evento físico. Frederico. Palavras finais, conselhos para 2018, para o veterano em Web Summit. Mas, deixa não sei se tenho 5 minutos só para... À As expectativas do que eu escrevi na minha página de fãs que ia só fazer alguns ensaios de Web Summit desta edição, mas é, é muito breve, só, só eu vou fazer uma top 7 palestras entre que eu mais gostei. Posso? À vontade. É então, Só uma nota especial para as pessoas que estão a acompanhar, eu tenho um de participar em Web Summit, há muitas das conferências. Há um ponto aqui relevante, que é uma das magias de estar a ver uma palestra em conjunto os outros profissionais ou com pessoas que nós conhecemos, é, é a troca de ideias logo quando, quando, quando acaba a palestra da pessoa que acabou de fazer a intervenção. Ou porque concordamos com a ideia, ou porque vimos outra ideia complementar em sítio, isso é que torna ainda mais a intervenção do orador em tal mais rica. E quando nós vemos alguns oradores muito tribareto, que tem é muito pouco comum a estar em Portugal, isso enriquece ainda mais. E aí, eh, a grande mais-valia, pelo é menos em contatos profissionais, como o Vasco Marco, o Vidalene e todas as outras pessoas que passaram aqui por, por este vídeo, e, e trocamos essas opiniões, como é que eu vi? Isso eh, expande eh, qualquer conferência, seja o website ou a pergunta ou a para outro vídeo. Então, acho que vocês concordam. Sem dúvida. Ora bem, eh, então só, sucintamente, eh, 7 palestras, mas sem profundar muito. E já agora depois, se tu puderes deixar nos comentários, fica registado também em texto, tu também ajuda a quem nos estiver a ver. Eu gostei muito da palestra, vou fazer embaixo, obrigado, Eu gostei muito de uma palestra da Intercom, uma hora de eu chamar Trainer. A Intercom, para quem não conhece, uma grande plataforma que ajuda a fazer customer service, Live Chef, entre outros. Eu falo isso uma, uma coisa que as pessoas não estão muito habituadas a ouvir, que é a escada de clima, isto é. Começar com um produto que é grátis e depois ir evoluindo ao longo do tempo, eh, tornando cada vez o produto mais caro, mais caro, mais caro. Foi isso que o Iparcon fez e mostrou com alguma precisão como é que esse processo foi feito. E o quão importante é para as empresas, antes de lançar o negócio, fazer pesquisa, fazer o um teste de mercado, juntar um fotos de grupo grupos e depois repensar novamente o negócio para saber se está a ir na direção certa. Um ponto principal que a lei em relação à construção do negócio, que eu trouxe e veio validar também internamente, é a construção da pandemia. E isso foi uma coisa. Logo a seguir, outro, outro dos oradores que eu vi nesse dia que ficou, foi o orador Simon Cross. Eu acho que este orador, eu, eu não sou já a estou acompanhado, mas que eu recomendo também vocês que estão a ouvir este lado não vão sempre acompanhar. O Simon Cross trabalha no Facebook. Ele eh, chamou a atenção para o facto de, em 2020, a maioria das pessoas, 50% das pessoas que são agora milenares, eles vão estar a receber funções. E essas pessoas que são milenares, essas pessoas com as funções de trabalho já estão mais habituadas, daqui geração mais velha, a trabalhar em mobile. E portanto ele reforçava a neutralidade da sua resiliência e trabalhar no Facebook Network. Mas, já experimentaste, não? Facebook Network. É, é, é Foi, Facebook Workplace? Work é, Workplace, desculpa. Sim, sim, já experimentei. Já Confesso sim. que eu gosto mais do Slack, mas deve ser e, por hábito. Para mim o Slack e, é a minha preferência preferida sim, e, de, de colaboração. prefiro o Slack. Também prefiro uso o Slack, mas eu, eu, eu, o Facebook não, é não, não, não experimentei quando apareceu e que é, não sei eu, eu, também, eu também experimentei, está, mas é confesso que um... eu, eu achei muito interessante, pode ser por falta de hábito, mas prefiro o Slack talvez por ser muito simples e chega para aquilo que eu preciso, mas acho fantástico o workplace do Facebook. E também acho que há aqui uma outra resistência que é o preço, por mais barato que seja, tem custo. Slack? Não. Eu, eu nunca experimentei, mas eu falava maravilhas da coisa, portanto naturalmente não é presidente do, do seu pai, mas também houve uma outra nota que ele fez referência que foi precisamente o que estamos a fazer agora, que é uh, um, o crescimento de grupo Videochat, que é o que estamos agora a fazer, juntar com dois para pessoas que ter uma opinião e que isso ia continuar a crescer, eu achei isso muito lindo. O outro orador que gostei muito foi o da Interbrand, a Interbrand é uma é especialista em estudos de mercado que mostrava a diferença entre as, marcas, as maiores marcas do mundo, sendo assim, que a Apple é a maior marca, do, a marca mais valiosa do mundo hoje em dia, e a diferença entre as marcas que crescem mais. O então, que foi subido que neste mundo, estava a crescer por entre os de na Amazon e outras marcas, algumas delas que não podem falar. Mas, deixa de ser é muito interessante acompanharmos estes processos, porque isso também molda a forma como nós fazemos investimentos online. Principalmente, se foremos a falar digital, percebermos o que é, o que, é o que é o trending topic, e aquilo que não sempre vem com o já é um investimento seguro, que, por exemplo, fazer ser em inúcios do para o Google. Isso é com certeza, um investimento seguro. Logo a seguir, eu estou a mostrar há dias, só só a destacar que faltam só quatro, oradores vez aqueles que eu gostei mais. Um ano que eu estava louco para ver, que era o REND, fez com que... Sim, eu vi um bocado desse. Ele até disponibilizou os slides, vejo-me à vontade e desisto que usam os slides sem eu precisava deixar o e-mail, portanto, eu não podia dizer às pessoas que era é uma a vida. só pesquisar um bocadinho. É, a palestra dele foi SEO em 2018. Vasco, gostaste, não? Eu vi só a parte final, portanto, não tenho assim uma opinião formada, não, não assisti a tudo. Se calhar até... Mas ele é uma referência em SEO, sem dúvida. Pelo menos os artigos que ele partilha são sempre valiosos, o que é que tu achaste? Eu já o tinha tentado, por exemplo, Portugal, depois. <risos> Mas não é fácil. Os países são deacio, do é, ao nível do Web Summit, e não há um nível de construção, das conferências normais em Portugal. Mas, em todo caso, eu gostei muito. Só tenho que dizer que todos os modelos do Web Summit, não sei, há coisas mais que são tão pequeninos, São 20 minutos ou 15 minutos, não dá para escrever mais as opções. Bom, depois, eh, havia uma palestra que eu estava muito curiosa, também que foi um olhador para que de em Portugal, que era a pessoa que preparou a campanha online do donald trump Não tem nenhuma afinidade é, a parte política, era mais a curiosidade do que foi pensado a digital no Brasil. Assim. Eh, primeiro, existia um linchamento eh, de personalidade base do dos centros com o Grande Pascal e um jornalista super bem preparado é. da Yahoo, que fez várias perguntas ao senhor que de uma forma macro, eu preparei a parte do marketing e depois, no, no último dia, uh, o senhor, que é Alexander Nitz, do Cambridge Analytica, a propósito, eu uh, recomendo que se Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi os dois, você... neste caso, esse último que disseste, eu vi completo. Eu recomendo, uh, quem tiver alguma curiosidade nos sistemas, eu falo muito sobre anúncios em que se repede, em não tem a parte de data para conseguir aprimorar os anúncios, para determinados perfis, para determinados segmentos. Recomendo verem 60 minutos. Se tiverem boxe, voltem, voltem atrás, porque existe uma, uma peça dos 60 minutos, que é só sobre o tema da cabeça analítica e como é que eles influenciaram o que podemos conseguir. Há de vocês viram? Não. Não. Pronto. No fim já deste, deste top, hora das que eu gostei mais, orador da Bus Fit. A BusFit é uma plataforma imensa que teria 5 conteúdos. E ele e já, e já foi sobre o Content Marketing. Eu andei muito entre três partes. Eram o SaaS Monster o Pandaconf e o Content Marketing. Uh, Fez três partes quando mais, só no último dia que fui visitar o Centro de Estéticos, e isso é muito porque também falava lá agora, porque eu tenho a visitar. Mas uh, a BuzzFeed falou sobre a importância de nós criarmos de, de, de, de conteúdos com a antecipação. Ou seja, prepararmos as pessoas que vêm aí, o uh, material de, de conteúdo que vamos preparar. Por exemplo, é a mesma coisa que o Vasco ter preparado muitos conteúdos diferentes, a dizer que vem aí esta website, eu, eu, ao Frederico, ao temos que preparar, ou seja, que é ser desaprovido para aí é isso não, a, é de a Ivan. Diz é, é, que era um dos caderos da base, era isso. Criar antecipação e queria ser que um conteúdo que educasse inspirasse, e inspirasse. Isso é, era um dos pontos que está para mais, e deram esses exemplos de vídeos de fazendo, e diversas explicações que eles foram fazendo. Um dos quais só a curiosidade foi. É uma patentíssima, mas de decoraí. Que era um melão. Se o melão tiver de elásticos, eles foram adicionando elásticos ao melão. E lá, e não é assim, que os é coisa normais, foram adicionando, adicionando uma a uma um, que é que Então, primeiro pediu um, depois pediu outro, depois pediu outro. Então, as, as pessoas estavam a ver ao vivo, na esperança para que o melão rebentava. E então, eu fui super engraçado. Eu fiquei assim, uma coisa tão patenta, mas que as pessoas estavam ao vivo à espera de que estivessem curiosas. E depois, um, um dos maiores youtubers do mundo, uh, uh, Júlio, tem 15 milhões de seguidores no, no YouTube, explicou como é que ele foi de 15 seguidores a 15 milhões. Super entusiasta, com um, um discurso bastante fluido, ele faz grupos de magia para interagir com a comunidade, e ele falou sobre as várias, os vários passos para chegar ao mundo da sua ideia. Acima de tudo, só vou destacar duas ou três mensagens, que não me parece chato, e eu tenho aqui uma audiência que ainda está a acompanhar, que era o facto de, ele, de haver muita partilha entre o trabalho dele e outros youtubers. Ou seja, os outros youtubers partilhavam o conteúdo dele e ele partilhava o conteúdo deles. Isso é um crescimento substancial de todos. Isto, curiosamente, é uma coisa que nós vimos no ano passado também pode ser em um virtual. Através de um conjunto de youtubers que andaram a casa, que produziram conteúdo de uns com os outros. Portanto, Achei de ser interessante esta experiência de troca de audiências para potenciar o crescimento de todos. Achei interessante isso. E ele, muito o clickbait, e que tem boas fontes com setas e isso ajuda. É, é bom, de uma forma, Gisó, uh, eu acabei aqui o meu top set de... Muito bem, de, um bom top. Um bom top. As pessoas certamente vão agradecer, então, depois poderes deixar também nos comentários e depois vão procurar os links, que na página do Web Summit, na secção vídeos, no Facebook, tem lá os vídeos. Está um bocadinho desorganizado, é certo, não sei se vão organizar, mas com um bocadinho de pesquisa, lá sim há de encontrar. Olha, Frederico, agradeço imenso o teu tempo, a tua partilha de conhecimento, a tua experiência já neste evento. Lembro-me quando foste a Irlanda. Uh, e por isso, certamente, isto ajuda também a dar a nossa opinião para as pessoas poderem decidir melhor, se querem ir ou se não querem ir no Web Summit de 2018. Mas, claramente, não é um evento para toda a gente, é um evento para quem ou vai aprender, vai inspirar-se, ou vai à procura de negócios, ou networking, e se assim for, certamente valerá o investimento. Oi oh, muito obrigado também pelo teu tempo, obrigado. também te veste até ao final. Não, não uh, um grande abraço para vocês e vamos nos vendo por aí, online, presencial, e depois no Air Exatamente. summit. Exatamente. <risos> um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado.